Ah não, cuticu Cuticu, mentira <risos> Mentira, uhum. mentira. Cuticu? É, o, o jogador cuticu? da ti, jogador uhum. tiqueço uhum. O cara tá na CRL, mano Meu Deus, é ganha esse cara, mano Você uhum. vê, ó Você vê como der, é o é pro Nossa, Spark, Nossa. Decau Spark, Decau, segura Nossa, os caras já arregaçam Spark nojento. Aí, boa, ativou a torre Aí ele vai dar dano lá em cima. Ai. Tá bom, você vai dar dano lá em cima também, tá bom. É bom. Ai meu Deus. Vamos ah, lá, Decão. Decão tem isso. Decão só pega os caras da CRL, mano. Esses dias foi o Blaze, só. agora. É a convivência, gente. É convivência. Decão, mano. <risos> Nunca vi um cara ter tanta sorte pegar os caras da. Ó, ah, Gilmar, ah, Deco é. dá uma sorte às vezes. É o foguetão, Deco. Ai, mano do céu. mano hum, do Cadê céu. o foguetão? O foguetão não teve nenhum problema, né? É, tava é verdade. É verdade. É. Olha que doideira, rapaziada. Tamo em live ali, fazendo live. Tá aí o Decão, a Rai, o Rainer também. E o Decão pega o cuticu, mano. Quer ver? Vem pra cá, vem pra live aí que tá engraçado, mano. Nossa, tá hilário. Nossa, que Tá O de Ai, meu Deus. Tira a puta. Ai, Decão, seu merda. O que é? Quando é? você fala na, na Ferreira, peixe na fuga. Peixe na fuga, peixe na fuga. Peixe na fuga. Nossa, Decão, vamos ganhar dele, Decão. Vamos, vamos, vamos, meu Decão. Vamos, meu Decão. Vamos parar de lutar. Aí, Decão, você tá na frente. Né? Ai, cacete. Vai que na verdade. paz, mano, na paz que tá bom. Uma Hoje pai. eu não consegui ver antes. Mas ele tá pirou. Não, depois vamos que vai dar bom. É, eles perguntam, Bruno, desistiu do golem? Não. Ah, desisti. <risos> não, desisti. Peraí, pensando bem. Quer dizer, pensando bem sim. Vai, Decão, vamos, Decão. Opa! Opa! Opa! Opa! Levou! Mano, segura 30 Nossa, segundos, Decão, pelo eu amor de Deus! Assim, Relâmpago leva, é isso tá ligado, né? Mano, relâmpago leva. Ai, caraca. Você aí é daqui eu.. Nossa, perfeito. Do mundo. Perfeito, perfeito. Não é feio tomar dano, o feio é perder a torre. Segura. Eu sou do sunga, pô. <risos> é isso concordo. eu concorda. Vamos lá. 5 segundos daqui, 5 segundos! 5 segundos! Vamos, que moleque! O que, que é isso? Não! Ah, não Mentira! Leva, leva lá, leva lá, leva lá, lá em cima, meu Deus do céu! Boa, Exato boa! Sete. Boa, boa! Bate não mais isso. uma ah, vez! Relâmpago, relâmpago e troco, relâmpago e troco, decão! Vamos, moleque! Boa, boa! Três... Ah, moleque! <risos> Mano, oh. Cê é louco. Oh. Cê é louco, oh. moleque. A live tá doida ali porque o, a, o cara do cara CRL realmente ganhou aqui. ó. O cara da CRL ganhou. Esse oh. cara da CRL ganhou aqui. ó. Oh. Quem Essa é cuticu perto de Deco? Foi pra lavar Essa aqui Cê foi pra a alma daquela derrota pro Quem é cuticu perto de Deco do canal? Cê é louco, oh, moleque. moleque. Vai oh, pensando, porra, vai pensando. Porra. Vem pra live, vem pra live. Uh. Ah, moleque, agora sim, mandou muito. Eles falou que é pra você entrar no time da PEN. Cara, tá, essa foi tá, coisa. Olha, pode ser uma ajuda boa, viu? É, expectativas... Vou te falar que pode ajudar muito, hein? Caramba. Nossa, tô emocionado até agora. Aí, Boa, essa daí da vídeo, ele falou. Ganhou o vídeo, a Jumara falou. Aí ganhou, ganhou o vídeo. <risos> O Deco solta ah, o vídeo, mano. joguei com o Cuticu da CRL, eu posto o vídeo. Eu vi o Deco jogar com o Cuticu da CRL. a raiva, Eu estava na live com o Deco da Cuticu da CRL. Olha a galera roubando conteúdo. Ai, ah, caraca. Você tá, é louco, mano. É louco, moleque. Bora aí que eu vou pegar mais, um, mais 30 aqui. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Peguei o sim Dog. Ainda bem que não peguei o CRL, não. Eu escapo dessas daí viu, velho? Graças a Deus. <risos> Ainda não tô nesse nível. É, é, é. Foi esses dias? Foi ontem que você pegou o Blaze, Decão? Acho que foi, né? Hum, não. Ontem ou antes de ontem? Não tô preparado ontem, pra esse... não. Valeu. Eu acho que foi antes de ontem porque já virou vídeo. Ah, já foi o hum. Esse aqui vai dar dor. Ah! E aproveitou. Bem... Volta e... ele... de... De... seu push pode ser muito bom agora. Vamos ver, vamos ver. Deco do, do Adder. Opa! Opa! Opa! Aí, Nossa! Aí, Decão, você gosta disso aí? Adoro. Ah, isso aí pra mim é. Sério? Esse é é muito é. pro meus olhos. Ó, ó, ó, ó, o corredor dele. Como vai? Ixi. <risos> <risos> Hi E você ainda não tá tem... muito cheio é, Bruno tô na frente, tá inspirado tá... Hoje eu tô melhor É lava round né mano? Lava round é gostoso de jogar O Golem, apesar de eu amar ele, ele é um deck chato pra se jogar O lava round pra mim é um deck gostoso de jogar Acho que é, que é, é o Florent Que pena do Kutikuti Kuti na mão do Bruno Não é da Kuti... minha não É Kutiku? Kutiku É, o nome dele é Kutiku Kutoku, é já pode essa hora? Deco já pode participar da CRL, Decão Esport. Deco Esports! Já participa, tô? Ah, já Boto tá participando. Sempre, todo, todo dia ele tá lá. Vai falar, hein? Colocou de eu semana. E Bruno no 2 é dois e um rei da mesa a gente menos metade. Vou te falar, hein, que dá certo isso aí, hein? Só pra avisar aí. Ah, agora ele foi esperto. Aí, aí mandou bem. Aí ele foi esperto, ele foi esperto. esperto. Dois ficar... Ô Gabriel Silveira, desculpa cara, não consegui dar tanta atenção pro chat agora que.. então tá... tá convidados também, esses ilustres convidados aí que deram um pouquinho do tempo deles pra participar aqui da live também. Isso. Tamo junto. Até parece, tá maluco pra eu estar aqui. Hum. <risos> Queria falar dia. não, mas o Raigar já pegou o 7K. Quem? Ah, isso não sobrou. Aí é muito bonito. É isso, né? Olha, <risos> eu não despeca pra hoje, eu devo ter caído, eu tenho 50 troféu, eu só pego o doido no jogo. Só é. isso. <risos> pra pouquinho. aí que eu já falo dessa pergunta sua, Jorge. Que essa daí é pergunta boa pra vocês. Vocês vão gostar. Deixa eu ver. Agora vai, Ai, clonei antes de um puta. Um pouquinho depois só. Tá bom, pô. Tá bom, tá bom. Tudo planejado. Olha é o lava, vivão ó. Cê é louco, moleque. Cê é louco. Cê é louco, moleque. É Vitória, mano. Desgraçado, bro. Do Meu vizinho de cima aqui vai me xingando daqui a pouco. De baixo também. Você pegou esse cara aí? Esse cara aí eu conheço. Esse daí é da CRL do Japão. Nossa, pelo amor de Deus, mano Ai, <risos> ai ah, yeah. É verdade que a Supercell vai acabar com os empates? Vai, vai acabar com os empates em todos os modos de jogo Menos o Leather, Menos o ranqueado, por enquanto Eles estão testando pra ver o que eles fazem Deco tá em live na Streamcraft? Não, a Joyce, o, Le o Deco faz aqui no Facebook comigo O Deco e a Rai fazem no Facebook Inclusive tá fazendo nesse momento já Já tá um tempão já, uns Quatro meses, acho que até mais, pô. Olha é por aí, viu? Hum, é Tudo bem? Agora a pergunta que todo mundo tá fazendo. Ó. O golem de, de, de Elixir vai mudar o jogo? Então, eu já joguei com ele. Ixi. E ele, ele, tem, ele tem umas surpresinhas, mas é isso aí, eu não vou contar agora porque o Super não contou, quem sou eu pra contar? Não. É surpresinha. <risos> Sabe Kinder Ovo? É uma surpresinha. Vamos dizer que ele é uma caixinha o é de, de surpresa. Então, é mesmo? Sim. Ué. É, é assim, hum. Que história é essa, Deca? Vocês não sabem? Você já viram algum Linderovo é, aqui? Eu já. Ah, Linderovo. Então tá Contrabandeando, contra hein, Rai? Chama polícia, polícia, não. FBI. É. Linderovos? Vamos Vim. investigar a raio, vamos investigar raio. FBI. fala aqui. Que é o Kinder Ovo? O Kinder Ovo é aquele que vinha uns bichinhos dentro, não é? Isso. Quando a gente Exato. era criança, comprava, tinha surpresa. Isso. Exatamente Exato. esse. Uhum. Eita, poxa. Então, a é. Rai tá comprando no mercado negro, certeza. Ó, oh, oh, nosso. E Deckão. <risos> mesmo o deck, Deckão? É espelho, total. É o Christian? É. Ele manda tá um abraço pra ele, pô. Manda um salve por... pra ele. a gente falou, né? Uhum. Não, Ross. Ross. Eu sou Ross. Ross. <risos> uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Fala pro Kissy que eu mandei um beijo na bunda pra ele. Uhum. Com, res... com respeito. Não, com respeito. sabe o que ele falou esses dias? Que uhum. você. Ixi, você estava falando um negócio lá da live e manda um beijo na bunda, não sei o quê. E ele tá eu rindo, já, mas né? ele ficou é. depois de Tentão por falar. Foi. Ah não, pegar no pelado. Pegar no pelado. Ah, não. Não, não, foi não. É que medo, mano. Tem que, pegar pelado? que medo. Quem pega no pelado? Quem pega no pelado? <risos> que medo, mano. Pega no pelado, que isso, mano? Que, que é isso, mano? Podre do Bruno do. De... Sem é. de nada, mano. <risos> Pegando não, não pelado. Daqui a pouco a vai vir aqui. Fala que negócio é esse pelado aí. Que isso? Ai. Sei de nada, se o não serve é com você. Eu? Sei de nada. <risos> Cristian falou que é você. Não, assim, eu tô tentando, tentando lembrar a palavra que eu não lembro. Ai, ai. Vocês falaram. Alguma é coisa da TRO. Era... Do mestre, Nossa, é real? O que vocês faziam? Correr pelado não? O que, que vocês falavam lá? Não sei. É, a gente não corria pelado, velho? O que vocês estão falando? <risos> mano, Ai, que conversa que foi, é essa? Hein? conversa perigosa, mano. Mó medo, mano. Caralho. Siga daí, Decão. Ai, me ferrei. Ai, Decão. Salvou. Ah, me ferrei. Você ferrou Todos. mesmo? Tronco e relâmpago não leva. Não, não levo, não levo. Ai, vai faltar um pouquinho. Vai faltar um pouquinho. Perdi, perdi. Ai, meu Deus, mentira. Sai, espírito, sai, espírito, sai, espírito. Roda o deck, roda o deck. Nossa! Ah, que? Não que? Não, que? Não, que? Ah, não, mano, não. Nossa. Segura! Roda, roda o truco, Roda o truco. Que? Mentira! Mentira! Não, não, não. Não, não. Que isso? Mentira! Do céu! Quatro de vida! Jogando. Mentira! Meu Deus! Ah não, Deus. mano! Mentira! Mentira! Jogado, que ir lá pro seu Ganhei o um vídeo também. Deus. Ganhei um vídeo também. Meu, Deus. Meu, Deus. Meu Deus. Deus! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É, só boato. Inscreva-se! Inscreva-se!